perturbadoras de uma casa que tem sido atormentada por espíritos que estão tirando a paz desta família. Poupadas. A todo momento objetos são movimentados sozinhos, o que será que está acontecendo nesta casa? É certa, eles precisam procurar ajuda imediatamente antes que a situação saia do controle. que seu amigo foi morto pelo boneco Johnny, ele passou a ser atormentado pelas imagens do acontecimento. Neste momento sua psicóloga tenta orientá-lo. De repente, ele recebe a visita de um primo que veio tentar animá-lo. So you got that coming through to you. Mas ele não consegue se concentrar, pois só pensa num amigo que se foi. Yeah, I'm sorry I wasn't there. Just been, uh... Okay, birthday gift time. Woo! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Open it. de abrir o presente que seu amigo lhe trouxe, ele teve a impressão de ter visto o boneco, mas era só coisa de sua cabeça. Like Ou não. <risos> oh, boy. Você que? Eu o boneco Johnny é muito ciumento, e não gosta de dividir seu melhor amigo com ninguém. Neste momento ele se deu conta de que seu amigo já estava possuído pelo boneco. ter sido apenas um pesadelo. O que me preocupa é a paixão doentia que ele sente por este boneco. Qual seria a razão disso? temos uma exploração na floresta sem fim, uma floresta brasileira em que foram registradas manifestações de bruxas e criaturas místicas como só vimos na Indonésia. Verdade ó, a lanterna do Jota é lanterna nova. Pessoal a gente está aqui na casa da bruxa, nós gravamos aqui na semana passada, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui ó. Tem um, o espírito dela tá aqui ainda. A gente conversou com ela através do Spirit Box. E lá foram um eles pela trilha no meio da floresta. De repente, algo foi avistado entre os arbustos. ei, ei, ei tem alguma coisa ali, cara. Tem alguma coisa tem alguma coisa lá. Meu Deus do céu, velho! O que é aquilo ali, cara? O que é aquilo ali? Que bicho é aquele ali? Que bicha é aquele ali? Sim, um ser obscuro demoníaco. Ele olhou em sua direção e fugiu. Mais adiante, quando eles estavam a caminho da saída da floresta, algo surgiu no meio do caminho, bloqueando a passagem. E... Nossa, velho, velho, velho vocês viram agora, cara? Sim, o demônio está de volta. No oh, way, where's it going? Oh my god, how far has it gone? Josh? Só me responda uma pergunta. Você teria coragem? O jovem saltou em um buraco de palha e desapareceu na escuridão do fundo. Muitos dizem que o fundo deve ser de palha. Porém, dependendo da altura, a palha vira concreto. É como se você pulasse de barriga em uma piscina num salto de 50 metros. E vai saber o que pode aparecer lá embaixo em plena escuridão. Eu sinceramente não brincaria com esse tipo de coisa. Como você reagiria se te colocassem para passar uma noite inteira sozinho, trancado nesse quartinho com todos esses lindos bonecos?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 um grupo de cientistas militares da Alemanha estariam investigando casos de licantropia. Milhares de relatos de pessoas que afirmam ser um lobisomem. Essas pessoas estão sendo encaminhadas a um suposto departamento de perícia e avaliação de potenciais lobisomens. Após aqueles russos invadirem o sistema, teriam encontrado a seguinte imagem de parte do experimento. Yeah! As imagens foram publicadas e rapidamente viralizaram pelo mundo elas vemos um cidadão se transformando em algo assustador diante das câmeras enquanto era observado por cientistas. Será que tais imagens são reais? Será que os lobisomens realmente existem e esta seria a prova concreta e irrefutável da existência dessas criaturas? É um mistério, mas eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários.